E galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte manos, hoje eu vou mostrar para vocês aqui Como sobreviver a um apocalipse zumbi O que você precisa fazer, meu irmão? A gente tá aqui no alto do Mount Chiller E essa mansão, essa casa, né? Aqui no monte, uma casa anti-zumbi. Ó, como vocês podem observar ali, ó. Olha eles ali, ó. Estão tentando comer meu... Eita. Deu... Deu uma travada? Caraca, maluco. Olha, a zumbizada não consegue ter êxito aqui, ó. Elas... ó vão tudo ali pra baixo, ó. Engraçado que essa casa aqui, velho, véio... Ó, ela tá com um sério problema, ó. <risos> Eu tô encostando as portas, tá caindo, velho. O cara feio, feio, meio errado. Ó, aqui eles vão ficar travados, galera, ó. Porque você tá ligado que zumbi não sobe nas coisas, né, mano? Peraí. Vamos ver se eles vão conseguir entrar aqui. Pelo menos eles chegam aqui, ó aqueles zumbis lá do Guerra Mundial Z lá que sai um, um subindo em cima do outro. Mas o, o classicão, né? O classicão. O zumbi cla uh. Caramba! Tem que colocar umas armadilhas aqui, né, mano? Na frente, né? Aí, pô, zumbi não, não, não chegaria nem, nem nessa montanha, mano. Não ia conseguir nem chegar nessa montanha aqui Olha aí, ó, o lugar que a gente tá Cara, não tô vendo a mira não, agora eu vejo. Ah, tinha um carro meu aqui, acho que explodiu, velho. Tem uns carros aqui, velho. Caraca Como é que esses, Como é que esses carros conseguiu chegar aqui, mano? passar é aquilo né mano quando é um apocalipse zumbi Não adianta que você vai ficar dentro da casa ali achando que tá tudo resolvido não mano vai ter que ter alguém né limpando nem no walking dead lá né mano sempre tem uns caras lá e fica fazendo patrulha Fica corre, corre, corre, corre. fica fazendo patrulha é, pra limpar os, os, os que ficam ali próximo. Aí tem bastante, ó. Man, now, Mas tipo, você tá num local alto, de difícil acesso. Certo? E... Os barulhos aqui também. That, Aí, ó. Misado enroscando aí, ó. O certo era, tipo, passar aqui, ó. Já caí, né, mano? Ih, rapaz. Ai, meu Deus, peraí. Corre, corre. Entra na casa. Entra, entra, entra, entra, entra. Caraca, velho. Dei uma horda ali, mano. Deixa olhar aqui com a câmera de cima. Olha aí, ó. Caraca, maluco. Como é que essa casa tá assim, velho? Ah, eles não entram não, galera. Eles ficam na frente, ó. Viu ali? Olha ah lá, olha ah lá. Eles não conseguem entrar, não. É o que a gente faz ali, limpa. Vamos ver se vai entrar. E caramba! E, ué! Bom, não é uma casa perfeita desses né? vira aí que eles entraram. Então vou ter que aprimorar aqui para que isso não aconteça, né, mano? Colocar umas lança. Ah, o certo não era ter nem essa quantidade aqui. É que eles spawnam, mano. Acabam spawnando aqui. E aí tem essa quantidade aqui, ó. Absurda aqui perto, ó. Ah, corre! Cara, eu tô com pouca munição, mano. Ah, dá pra muito bem limpar as hordas aqui em cima. Na sua opinião, galera, qual seria o local correto? Eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz. Uma, tipo, no meio da água, tá ligado? Naquele laguinho que tem ali próximo do... Na praia ali, não sei se vocês estão ligados ali. Caramba, eu tô errando. Aí. Aí. Aí. Boa. Limpamos? Ah, tem mais um aqui. De vez em quando vai ter que fazer isso. Você vai ter que limpar e caramba queimou geral <risos> eu tô com pouca munição mano mas aí ó limpou ó. tá vendo aí galera a casa anti-zumbi pra sobreviver um apocalipse zumbi no topo do Mount Shillard aqui no GTA V. Comenta aí qual seria a casa ideal. Na descrição. Não, nos comentários. E é isso, vou ficando por aqui. Se quiser mais vídeos de zombies aqui no canal, comenta aí, deixa o seu like. É nóis, tamo junto. Me segue no Instagram. Valeu!